Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta, por que a inflação parece mais alta do que a inflação oficial divulgada pelo governo? Acompanhe com a gente. Você certamente já se deparou, ou pelo menos teve um sentimento de que nossa, Haroldo, mas as coisas que eu estou comprando aumentaram 15%, 20%? Mas a inflação divulgada pelo IBGE, tal como IPCA ou INPC, parece que aumenta muito menos, ou seja, o número oficial parece que é muito menor do que aquilo que eu sinto na prática. Mas afinal, por que é que isso acontece? É justamente esse sentimento de que a inflação é muito maior do que aquilo que é divulgado no número oficial que nós vamos discutir hoje. Evidentemente que o Brasil já está anos luz daquele descontrole vivido nas décadas de 80 e 90 em relação à inflação. Mas, atualmente, nós estamos vendo um certo desconforto nas ruas em relação à inflação. E toda vez que nós falamos de aumento de gás, aumento de energia, aumento dos combustíveis nós sentimos esse impacto direto no bolso. E nós temos aquele sentimento de as coisas estarem ficando cada vez mais caras e não estar se refletindo no número oficial de inflação divulgada, por exemplo, pelo IBGE. Para explicar esse desconforto, este sentimento de que a minha inflação pessoal é muito maior do que o índice oficial, eu vou discutir com vocês três motivos que explicam esta situação. Vamos lá. Primeiro argumento, centenas de produtos. Peraí, Haroldo, mas o que tem a ver centenas de produtos com o que nós estamos falando? Peraí, olha só que interessante, quando nós olhamos para um índice de inflação, ele tem duas características muito fortes. Primeiro, o período de coleta especificamente daquela cesta de produtos referente a uma população objetivo. Quando nós falamos, no caso do IPCA, índice de preços ao consumidor amplo, de uma família, de uma pessoa que tem uma renda de até 40 salários mínimos, ou seja, eu olho para uma cesta, e essa cesta de produtos, no caso do IPCA, ela tem mais de 400 itens, desde tomate, arroz, feijão, até manicure, celular, telefone, ou seja, todos os itens que compõem uma cesta de consumo, levantada lá na pesquisa de orçamentos familiares. Portanto, quando nós estamos falando da inflação oficial, nós estamos olhando para esta cesta, que tem mais de 400 itens. Aliás, se você tiver interesse, fica aqui a minha sugestão para consultar estes produtos, os seus pesos e as variações mensais lá no site do IBGE, naquilo que nós chamamos de sidra. A sidra com S, não a C que nós tomamos lá no Natal, hein? Que bosta de piadinha. <risos> tem que ter, né? O tiozão do Natal. Ai, meu Deus. <risos> Desta forma, quando eu falo centenas de produtos, a inflação oficial leva em conta esta cesta, com mais de 400 itens. Enquanto nós, réis mortais, ficamos com a impressão, o tomate aumentou 40%, o combustível aumentou 30%, ou seja, nós pegamos poucos itens que olhamos este aumento significativo e achamos que eles representam o conjunto da nossa cesta de consumo. Segunda característica, gastos diferentes. Quando eu falo em gastos diferentes, imagine uma pessoa idosa. Provavelmente ela compromete a parcela da sua renda muito mais com alimentos, remédios e, consequentemente, com a sua saúde. Diferentemente de uma pessoa em idade adulta, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando nós olhamos para nós, a nossa inflação pessoal é totalmente diferente da inflação média da economia brasileira, porque ela tenta capturar efetivamente esta média, enquanto nós... Temos uma concentração, a depender da nossa renda, a depender da nossa idade, ou até mesmo da nossa localização, temos um comportamento de consumo diferente, refletindo-se consequentemente numa inflação pessoal, diferentemente da média oficial divulgada pelo governo. Terceiro e último argumento, psicologia. Nós já falamos aqui inúmeras vezes no canal sobre uma das áreas mais recentes da economia, que é justamente a economia comportamental. Nós também falamos que as pessoas tendem a se lembrar, a dar mais atenção justamente às más notícias do que especificamente às boas notícias. Por exemplo, é muito comum nós fazermos um alarde na mídia quando nós temos um aumento dos preços dos combustíveis. Isso parece que fica todo dia sendo metralhado e nós ficamos lembrando e amargurando aquilo. Por outro lado, quase ninguém fica noticiando a redução que nós estamos tendo nos preços de eletrodomésticos, nos preços de celulares ou produtos eletrônicos. Com o avanço da tecnologia, esses produtos têm ficado cada vez mais baratos. Portanto, como nós damos mais peso às más notícias do que em relação às boas notícias, nós temos esta falsa impressão de que a inflação oficial é muito menor do que a nossa inflação pessoal. Ou seja, pessoal, quando eu falo de psicologia, é porque é algo do comportamento humano. Nós acabamos registrando e gravando na memória, por muito mais tempo, o aumento de preço. E esquecendo praticamente quando nós temos o inverso, uma queda de preços. Pessoal, eu aqui quero fazer um parênteses neste nosso vídeo, nessa nossa discussão. Uma dificuldade que nós temos ao calcular a inflação é que os bens não ficam estáticos. Uma coisa é fácil, uma batata hoje é uma batata daqui a um mês, porém, um telefone celular hoje não será o mesmo telefone celular daqui a um mês. O que eu estou querendo dizer? Como que eu comparo um celular com uma tecnologia que é hoje e daqui a um mês ela tem uma outra tecnologia e, consequentemente, um preço diferente? Portanto, como eu separo o que é aumento de preço de uma nova tecnologia de inflação especificamente. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, muitas vezes quando eu olho e comparo este aumento de preço, este aumento de preço não é necessariamente inflação, porque eu estou tendo uma troca de tecnologia, estou pagando um prêmio, um valor a mais por ter acesso a essa nova tecnologia e não comparando o mesmo produto que de um mês para outro teve aumento de preços. Nesse caso, sim, eu teria inflação. Esta também pode ser uma outra justificativa para acharmos que estamos tendo uma inflação muito maior do que a oficial. Pessoal, hoje nós comentamos e discutimos três razões pelas quais nós acreditamos que a inflação é muito maior do que aquela medida pelo governo. É claro, que finalmente, acredito eu, que nós não veremos uma situação tal como a Argentina e a Venezuela de manipulação dos índices oficiais de inflação. Porém, vejam, nós temos uma característica psicológica ainda muito forte. Bom pessoal, isso é tudo, that's all folks, se você gostou, e aliás, curte o nosso canal, não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho para receber as notificações e nos acompanhar nas redes sociais. Valeu!